Fala apostador, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Loto Fácil Mestre, hoje vamos fazer um estudo completo das dezenas fortes e fracas para o concurso 1953. Então fique até o final desse vídeo para que possamos te ajudar a melhorar suas apostas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e receba nossas dicas em primeira mão, e não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer nosso canal. Acessando nosso sistema campeão, vamos selecionar os 20 últimos concursos para analisarmos quais dezenas têm mais chance de serem sorteadas através dos padrões anteriores. Na parte superior da tela percebemos quais foram as dezenas que mais saíram da esquerda para a direita. Assim, percebemos que temos algumas dezenas que não podemos deixar de fora de nossas apostas. Vamos fazer as análises dividindo as 25 dezenas em 5 grupos de 5. Sendo que o primeiro grupo será da dezena 01 até a dezena 05, e assim por diante. Perceba que na primeira linha temos alguns padrões que devemos seguir para alcançar uma pontuação alta. Perceba que a dezena 01 não é sorteada a 4 concursos, sendo que anteriormente, sempre que ela ficou 4 concursos de fora, no quinto ela foi sorteada, então vamos apostar que ela seja uma dezena forte para o concurso 1953. Ainda na primeira linha vou destacar a força da dezena 03 que vem saindo constantemente, e acredito que continua sendo uma boa dezena para se apostar. Vemos também a dezena 05 como sendo uma dezena forte, deixando a dezena 02 e 04 entre as dezenas fracas. Partindo para a segunda linha, da dezena 06 à dezena 10. Nesta linha vamos apostar na volta da 08, e na permanência das dezenas 09 e 10. Lembrando que se você ainda não tem esse sisteminha que te mostra exatamente os padrões de jogo e ainda te entrega os jogos premiados, clique aqui no primeiro link da descrição deste vídeo para se tornar o um mestre da lotofácil. Agora partindo para a terceira linha, da dezena 11 a dezena 15, vamos acreditar na falha da dezena 11 que já vem de uma sequência muito grande e vamos acreditar no retorno da dezena 15 acreditando que vamos ter uma falha grande nessa linha do meio, que é o que os padrões estão nos mostrando. Na quarta linha, da dezena 16 à dezena 20, estamos apostando nas dezenas 17, 19 e 20 como sendo as mais fortes. Acreditando na falha da 16 que já vem de uma sequência que não é comum em seu padrão. E enfim, na última linha, da dezena 21 até a 25, estamos acreditando apenas na falha da 21, apostando nas últimas 4 dezenas. Para quem assistiu o vídeo até aqui, vou deixar o meu palpite, considerando que eu fizesse apenas um jogo no concurso, os números escolhidos seriam. 01, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, e 25. Lembrando que se trata apenas de um palpite, não damos garantia de acerto dessas dezenas. E assim fica nossos estudos e análises para o concurso 1953, deixe aqui nos comentários seu palpite para este concurso. Fiquem agora com um rápido depoimento de um dos apostadores que usa esse sistema e recebe as apostas premiadas toda semana. Boa sorte a todos e até a próxima. Gaziada, mostrando para vocês aqui mais um resultado meu, olha, com a Loto Fácil Expert Profissional aqui, ó, planilhas de jogos para você jogar na Loto Fácil. Tá aqui para você ver aí, ó, é uma planilha de jogo muito intuitiva, vale a pena conhecer aí, galera.